vocês mais lindos do mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tavi Seixo e vocês estão aqui em mais um vlog. Bom, eu fui convidado pelo shopping Cidade a vir conhecer a pista de patinação do gelo deles e eu tô, tipo, cagando de medo porque eu nunca patinei no gelo. Então, vem comigo e vamos conferir como que vai ser essa coisa maluca que vai acontecer hoje. Bora! <risos> só que eu não entro dentro dele, as minhas pernas não permitem. Esse aí sou eu, colocando todos os equipamentos de proteção para poder patinar na pista de gelo do Shopping Cidade. Eu vou uma marmita. Eu acho que eu tô pra... <risos> Não sei, mas tem que eu vou quebrar alguma coisa Você já falou. Você falou que andou de patins, quero só ver. É diferente, né? Não, você falou que era craque. Um Imagine. <risos> Vai dar tudo certo, acho. Vamos lá. É um pouco parecido com o patinar normal, só que na hora de parar é muito estranho. E tipo, aquelas coisas que a gente faz geralmente com patina normal, esse negócio ele não faz, porque tipo é uma lâmina, assim ó. Olha esse trenó de urso que maravilhoso! Eu queria tanto ser pequeno e andar nele também. Né? Porque meu cabelo tá todo cagado depois que eu tirei aquele negócio. Eu tô muito feliz, de verdade, pra todos vocês aí do outro lado que tenham já tiveram um sonho, sabe, de patinar no gelo e tudo mais. Porque eu sempre fui aquela criança muito cheia de vontade, sabe? Então quando passava aqueles filmes de Natal, que a galera toda tava no gelo, eu sempre queria fazer isso. E eu nunca tive, tinha oportunidade de fazer. E agora, tipo, eu realizei um sonho da vida, assim. Foi tipo maravilhoso. E eu recomendo que todos vocês é, tenham isso, sabe, na vida. Vale muito a pena. Não chama o pai, chama a mãe. Vem patinar, porque, tipo, é muito legal. É, o shopping, né, tá aqui no Shopping Cidade, como eu disse pra vocês, foi eles que me convidaram. O shopping fica aberto das 10 até as 10, então vocês podem aproveitar todo esse período com a sua família. E é Natal, né, gente? Vamos gravar, vamos chamar toda a galera, vamos tirar foto, vamos ter essa recordação maravilhosa. Então fica aí o convite pra vocês virem patinar aqui no Shopping Cidade. É isso aí, gente. Obrigado de coração, obrigado a toda a equipe de Shopping Cidade que me convidou. Até a próxima, aí Falou!